Gêmeos, você aqui usando da sua autoconfiança, autodomínio para lidar com uma situação que não é do seu costume. Então, talvez você esteja tomando decisões com base na espiritualidade naquilo que você acredita, para não perder os seus valores, porque tem algo crescendo através de você, sentimentos, ideias, projetos e muitas coisas para fazer. E pode ser que alguém esteja te cobrando a atenção. E por mais que você queira dar essa atenção, no momento você não consegue. E aí fica aquele clima de conflitos, a pessoa não entende o seu momento, mas é alguém que tem sentimentos por você e que através da sua postura essa pessoa pode começar a soltar as cascas duras e ver que não é bem assim do jeito dela. E passe a relevar o seu momento atual. E nesse momento, é como se você assumisse a direção com sabedoria para arrumar as áreas da sua vida de dentro para fora. Mantendo seu equilíbrio emocional intacto e não se deixando levar por brigas ou pessoas que viram as costas para você. Mas elas fazem isso para chamar a atenção e não para te deixar de fato. Se mantenha firme, tá bom? Gratidão.